Boa tarde galerinha, saindo aqui do Hospital da Bahia, começamos a fazer os exames, depois de tardar por 25 anos, sim, tenho 29 E a última e única vez que eu fiz exames, eu tinha 4 anos de idade. Tô sentindo esse pneu meio murcho. Acho que é impressão minha. Vamos pro cara, vamos resenhar. E bora, é esta. Rapaz, o médico me passou tanto exame, ele perguntando, aí, você tem tal coisa? Eu não, você tem tal coisa, eu não, tem tal coisa eu, não. Eu falei, doutor, eu vou dizer que não tem um bocado de coisa, porque cada vez que eu, que eu fiz exame, eu podia descobrir alguma coisa, eu tinha quatro anos, então de lá pra cá, se eu ganhar alguma coisa, eu não sei. Aí ele é, ah, então tá bom. Aí, posso passar tal coisa? Eu posso. Pode. Pode. Eu acho que ele só não pediu o exame de paternidade, eu não sei nem porquê. Acho que só faltou esse mesmo. Aí agora eu fiz o o eletro, cardiograma com com doppler, não sei o que lá. Fiz também o ergométrico. Teria lá, ah, isso tem que ficar correndo. Pessoal, uma dica de ouro: se vocês forem fazer teste é er, er, er, ergométrico. depile antes, não deixe ela, <risos> ela te depila não, a, a enfermeira, não deixa não, porque você não sabe como é que tá o barbeador dela, não se é zero ou não, mas se realmente aquela porra tem lâmina, eu acho que ela passou em mim, um que não tinha lâmina, meu irmão, que porra foi aquela, parece que estava arrancando um pedaço meu de, de, de faca, peito tá ardendo aqui. E ela tá, tá, tá, tá um pouco se lixando, tá? Fla, fla, fla, fla, raspando seu peito. O peito todo vermelho. Onde ela tirou o pelo. Pra colocar os eletrodos. Então façam você mesmo. Façam vocês mesmos. Oral. A. Chama É... Calma é, Rapaz, tem um nome, velho Eu sempre esqueço Minha namorada fala o nome desse negócio velho. Ah, esqueci Que trocando em miúdo é se raspar Aí você mesmo faz a sua é de boa Tem que tomar lá piada no peito enfim no geral parece que parece que eu estou bem estou morrendo não o coração está batendo direitinho no teste ergométrico tive surpresa nem suei mas o coração subiu o, o, os batimentos acho que deu 191 quando a esteira estava bem rápida e, e bem inclinada ela reduziu Não dá para aguentar um pouquinho ainda mais Ô oh, sinaleira Você tá, tá que tá marável, na Não, é não é eu queria ir pra lá. Mas não vai, não, né? Ah, é. Bom, e aí? No geral, acho que eu vou sobreviver. Fazendo a falta um bocado de exame, velho. Um bocado a bocado mesmo. Vamos ver se marca aí o quanto antes pra pegar logo o resultado. daqui tá ah, junto. Vai lá para cá, vamos para cá. Onde a gente entra aqui? Onde é que vai dar? Aí pediu pra vir com a roupa leve, né? Eu peguei botão um tênis. Um shortinho mais leve aqui por baixo. Aí. É pra cá? Não, acho que é pra cá. Consegui a manada. Pecar a vida que só, né? Pá, trouxe uma outra camisa uma camiseta, uma levinha até outra cueca que se tivesse logo para tomar banca trocar de roupa logo inteiro oh, os caras tampou aqui mesmo muito bem porra o carro de tudo tomou uma, uma apanhada pelo lado e pela cor foi um ônibus da da praia grande oh. Agora esse consórcio integra, né? Na plataforma é o hit. Já ia esquecendo, rapaz. Mandar um salve aí para os meus brothers Thiago 92 CB300 modo filmador aqui de Salvador e o. Nosso querido Ivan Bob. Sua Factor. Ué, fez 150. Pô, Ivan, é ah, fez, né? 150. Gente boa. Ivan, Rapaz, Ivan, eu dou risada com o Ivan. Os títulos dos vídeos de Ivan é tudo sensacionalista. Eu, outro dia eu parei pra ver a, a, a playlist de Ivan. Rapaz, eu dei tanta risada. Véio. Parece que. É o caos na Terra, véio. tudo, tudo, tudo que é acidente, sei lá, velho. Até crocodilo, cobra. Uhum. Eu acho que Ivan fica caçando. <risos> é, é, é, moto repórter do se liga, Bocão. É, Ivan Bob, que quiser dar uma conferida lá, saca também no vídeo de água aí cobrindo a área do Cabula. e adjacências. outro brother Berry da Crosser também nunca mais vi sumido tem agora o Adrian Adrian que tinha falcon o canal falcatrua motovlog motovlog adrian agora pegou uma, uma mt07 também pois é. Tem o Léo Peters que tinha a Lander também. Leo botou para frente a Lander. Está agora com a, a MT-03. Engraçado que Berry também está querendo pegar a 03. Então o grupo agora tem duas MT-07, uma 03 e outra 03 para vir. Não, são mais duas, tem também do Zeca. Motovlog também, Zeca também tava tá pegando 03. É isso aí, a Marra tá vendendo. Aí ia dar uma chamadinha cancelada, mas. O rapaz, ele é cego. Então é isso aí galera. A gente mudou o percurso só pra. Resenha um pouquinho. Tempo que a gente não grava, né? Quatro e meia. Mudamos nosso horário. Voltamos a... Pegar dez da manhã e sair oito da noite pra mim é muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. Eu gosto de dormir tarde. E agora eu vou dormir todo dia três da manhã, três e meia. Feliz da vida. Porra, antes tinha que ir dormir cedo, porra velho. Meia noite tem que ir dormir, rapaz, isso me dava uma dor. Agora não. Acho que o peito tá sangrando, uma Molhado aqui. Alguma lapiada daquele barbeador desgraçado. <risos> ah, tudo bem. Não se trata isso? Bom, meus queridos. Vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!